Ding ding ding ding diri ding ding ding beng dam dam bam bra me bom bom bom bom bam bam bam mas bom, paciente, Chichon, tá aqui me tenho com o pepabo. Ambo? Questa vai ter que de com o pepabo. Mas tá com o guarda! Ora me cava, me dá com o pepabo. Se eu estou passando, não? Minuto de lei, cubo! Au! Dreci! Au! Dreci me amado. Mas bom, também é um acidente de catapila baia! <risos> ah, uh, o e, hey, o. E, zoster, vocês não? Eu não mais show e walk you. Me tira nenhuma pare no noite não como empo drumi, Ah. E, é, é, mas eu vou poder contar me um conta. E, é, por não qualquer que conta assim, um conta de action não com tensão. Um conta pequena grande não para muita. Vou te contar, Zester. zoster. Vocês não? eu vou botar assim, hein? papiassini. Me tocou há tempo com western te já te tá passando super ligula né? Mira que está aqui um homem que passa pro meu chão na rádio a tempi, não? Tremendo! Mira que esses é sistema só, que é o homem que tá contava, que que é película que tá, come e bebe, Mira que eu vou curro para com ele. Ah, ué, maneira que eu vou te é o homem que tá papi com antes, tá assim na minha cabeça no cubo, maneira que eu vou te dizer, Juster? Manda que eu vou te dizer, eu vou te dizer Theater está presentar uma película em acção, suspiro e sangriente. Ata se pode sofrer de coração, não passa que banda a Ei, vai a Dimensional, é o título de película. Ah, é o título da Ah, Au, au. The Bulk. Uy. The Bulk? Sim, sí. mas não se preocupe. Pronto vai ver a película, ei. Ah, claro não, Sister. Passamos a que está é o último capítulo, e é tenho que guardar o filme ainda. Mm. Passamos, e é dois protagonistas né, sofreram um acidente. Mas, Zéster, maneira única de recuperar é a película, no? Sigue, é né? seguir. É a seguro, Mas, você é película de balde, tá? ah, aqui, olha mm -hmm. aqui. É película de balde, mm -hmm. tá não é? Mm -hmm. não? Não, não, não. É película de balde, tá vai uma casta, com mm -hmm. assim, você é vai buscar refúgio seca outro mulher. Mas mm -hmm. claro, no? não? Não está se livre com o homem, não está E mira aqui, nada de graça, não está assim para Então, ora é mulher na cataña, que o outro mulher, mira aqui, pleitamente, tu tá bem juntamente, um é juntamente para toda sorte mulher, Diego, Coutinho tem. Para o homem que menina, não ta, quem tem falta? Um tá bom mês. Mm -hmm. oh. Então, Zúster, você sabe que tem consequência na pessoa com o nome do vai sair Sem ideia. Não. Mas só eu não? Mm -hmm. Passo, ó, bebe, ya, e um já foi testando coragem, vai buscar a senhora de homem Problema. Hum. Não. Esse é sem um por. impor. Pessoa, que é a homem que é menos. O com coisa, exigir mais com e não está não. Vai Sim, não vai seis meses, é feliz que a então, um um assim, punha, insulto, anto puxada e vai sair. se ela dentro da cabeça, e nunca mais em sua vida, ele tem vinte casas, senhora, para exigir nada, não é homem? Só está. Só está, aqui, ó. Bom, sabe que está mais prática de inteira película, não? Hum. Mm. Com o de ecoz, não? Tampouco, sabe que está barata, pois inteira bululú aqui. Mas só, aqui, é baisaita batia, não? Quebrou seu manco, seu pia-pia. Well, well. Esse é uma película com eu ação sei. Mira aqui, ação é Mas a experiência que não tem como ator não posso dominar evitar que naquilo, a Mas, fim, fim, tá uma tá? <tos> <tos> Ah, sim, doctor. Não, é um que eu não posso ser naquilo. Né? Ah, eu Ah, não não Ay ai, ai, niet abisabo. Wel, wel, wel, wel, wel. Heb well, well. no? Zijumping alo, jode! Haha, <laughs> Ik ben niet bang voor de wilde dieren. Ik ben niet bang, ik ben niet bang. Ik ben niet bang voor de wilde dieren. Ik ben niet bang, kacho! Ah, karramba! Boek abisabo, ik heb ontmiddeld. A ver, Silvia, você sabe aí é eu tenho que aqui, não? Bota né? Mas você manda para Ah, sim? a agora, em casa, Isso Ah... E o Dr. Amanda não? De cama? De cama? Não, com Ai, caramba, você tem que eu? batata que sobe, que aqui dentro? Não, mami. Eu vou comer comida um pouco mais pisar, mas com roupa e verdura. Ai, danke, Passou Só dois dias mais assim aqui, não? Não, eu morri do hospital aqui. Ai, não, fui. Entende aqui, mano. Dibota que é da mesa um costo. Você entende? Me dá bem. Bom. A visita é a verdura. Forza. Ai! Não vai querer trope. trove. Amsi! Ai! Ei, hey, Silvia! Ah. Tá aqui para tomar vídeo de câmera para beber assim? Ah? Okay. Ei, ei, ei, ei! Gente grande não está! Eu um um cos, tenho perdonar, Silvia! Sim? Com... Tá para tá tá que eu tenho cos para perdonar depois? Ah? não está? A tamisa, a e, a sí? e, e, e, E a a volta de Deus na porta da mãe. A mim seguro com a mãe. É, é, é. Mamichão, Deus até deixei lá. Aqui, bom, não está nos meses de Deus. Então, nem momento no, aqui, não Silvia, ah? está ah. ah. a votar de Deus. Ahn? Ai, não. para que tanta coisa assim, ahn? Ai, não. Deixa eu ver se eu quero chegar. Ahn, você criar o mundo, então? Entendi. Diga a minha a avisar porque está a casa, não? Bom, pensa que eu tenho futuro dentro, hein? Ahn? Para que eu vou tentar conectar? Bom pensa bom mês, é bom. Também vou tomar frescura e tribilidade de subir um no treino com um tadibo. Antes para buscar problema. Um treino é quando mim Antes com a água se rir grão. como se fosse um tabasta, vai subir, vai plugar, vai rosa, vai chapir. Antes esta planta sem permit Antes, bom pensar. Ah? Bom pensar, bom? Ah? E, Sim, sí. uh, hey, Silvia, tá, é mesmo little que me a little bit of rende little tu rende a Silvia, bit of nunca nunca Silvia, perdona-me, perdona-me, little bit of a little bit of é, é, bit of a é bit bom, a bom. bit of a little Ok. Ei, Cora, Cora, mm. onde vou estar aqui com o de solo, Cora? O meu solo? Eu não sei se você tem o meu não solo. Não, não, Cora, mi meu brilho de vista, Coutinho. Hum mm, bom dia esse E, ademais, você tá com na Não, é no, cora, que que com me Que de se Ai, hermana, nada. Cora, sim, Mas o meu cambia, meu mês. Cambia o mês assim, Sim, Cora Kiko... Não estava me sem esse telefone, via. aí é um uhum. idioma na telefone. Eu estava pedindo, eu queria, eu me com a mamãe cora. Mas eu estava com eu de para Cora. Você com uma para você. que Eu Para eu estou com a uhum. mamãe. Uhum. Uhum. Você mais grande, que eu que porta a mas grande mas mais grande. O que é que você identifica? Mas experiência. E aí, a galera já vendia, não? Não está com o íbolo, um comércio no casal. Não está papia, riba, futuro. Não te na a não é do mundo de hipopéia. É um candidato grande que de na hierba, que para era para durapara. Então, se eu disse, para que tu acrundo e digo, vou te dar algum candidato grande de homo. Corra, Cora, te aclarar. Até, me ah, sim, me hey, I'm not clacking. Ei, Amiga. Na boa hey, Amy, and you can't get a é little oh, é é tá é, um, um, um, é bom a little de of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little a little bit of a little bit of a little grande of a little bit a little bit of a little bit a little bit of a little bit a little mais of a little bit a little bit a a a mas aqui como eu falei, está não e tá orinando Gelatina a gavio! Ai, coi, é neta douche, amiga. Muito bom, sem fim. Ei, te hasta, mi me muito mais carinho do que aje, Que, sona, que Ando la janta, na amor, você está você está Sem ofensa, sim, Você está Entende bem, ver, não, você está não é o meu irmão? Você não como sabe como você sabe, não? Você não é experimente, hein? Ei, tem, tem coisa. Ah? Tem coisa. Não compara-me com você, sabe? Você espera que nunca me caia de taxa de como eu exerce, ei. Você compreendê-me? Ai, meu irmão, olha aqui. Não escutei o ar para não caí da boca. Ei, porque me contaste uma história? Um dia, correndo, eu tinha uma notícia, não? Um homem cometeu suicídio. Ei, hey, que lastima. Você sabe que sweet boy está. Ei, um caballero sabe-lhe essa notícia, não? Não dá para te lamentar. Si no calificar, es un para cometer suicidio como un loco, un Dios No dura mucho. Esta es mi casa semana después. Que, menos un hombre, boca grande, abula febro Porque está el motivo. Pasó a su enamorada a ganar otro hombre. ¿Qué tal mi hermano? bom, então tá aqui para me sabe, ah, como também deve ter um amor casado em minha vida me escusas, cubo? nunca devo, nunca devo beber, para ai, meu irmão, e a valúbia da história como a cabeça contada a worê. entende, corpo? uma informação antes, vez de leste, não tem lugar para nenhum outro amor mais da minha vida. ai, meu, se eu tomar show de propaganda mesmo, gosto. o que que passa? solidariedade nacional, a ganhar cair de um viga trôbe. bom, um tapumez de cada homem por encher te mude, é chutar um homem por dançar do outro não é um ser missaki por favor, humo. Papia que que tá, Chacha? Eu tenho não Como não não que roupa Com vai Gabo, assim que com a Nina. Ah, velho, um homem. me dá Life must go on. Antes daquela tipu tia, mo mesmo tá acha Ai, grande amiga. Ai, grande. Ai, nanta por nevo putosa <coughs> Ai, sing sing de yulagami experiência. Ai, não precisa de conter. Moça cora. Minha para bom massa, batendo? Mas se passa como se feira, que tá muito bom, mama. Primeiro é muito, quando me papé com o tabu foi sua Por Parece bom, não que tem decoração a mim a lavar e mama fez um aqui. Um cosme da garantir sabe, você vai sacar? É muito, é também se guia máquina. E quando assim mama esse telefone, batendo? É só que botinha botar cana assim. Até que já passa aí. Com que que passa Você com grave sundo aqui tá aí com uma arroz o final, ó, tá? Ah, vou é inteiro, sundo aqui um drama. Frega. Ei, a bom nome, é uma serra boboca, batendo? Quando o drama está abo, abo abo de um momento já bota um problema caba, cansa a gente. Mariquei é tá? sabe quanto garros de homens de Jimmy tem? Pobre, então eu a história, Que mesmo sabe de um homem casado namorado. Você vai ver se cura. Então quem vai dizer, a mim, Deus me Libra. Minha, então nós dois só a colher se no mundo inteiro culpamos por isso, não aqui, é só uma coisa aqui secreta. Amiga, você sabe quando dão a notícia para você ir, meu irmão? Ah? É por aí, ataca. Jimpi. Mas é estranho que você tem notícia E, É. É um desgraciado que não vai ganhar, meu irmão. Tudo o tempo, põe coa. Está percozado, meu irmão, sua vida. Amiga, você sabe que eu tenho que ficar, não? Construir sentimentos para uma pessoa. Maravilhoso <clichia> mesmo segura a futura sequeir, ando para de repente turbo sinceridade, turbo fieldade, boa ilusão não me este baixa, boa de outro, para motivo de um engaño amiga, stop Cora, stop, amiga vou te pôr na minha mutiena, ai amiga não está me indiciando, a wono me está reparando, com Leslie tu me de homem, a wono ma, me está aiam, me está a hopi aí que o turno ilusão não posso nada lá perder. <risos> Ai, amiga, não estou a stop, tem outro. Porque porra é que cura. Ei, estou a pior, maré, eu não para com os cuntadibu. Tá Posso me não ir mesmo te lamentar? <risos> ei, ei botas tink, bossa. <risos> Estou no mas you. Not lá pro Mas, is a a little bit of a little aqui? of a little bit para a little ali. Ai, a little bit me a little a você? Toma. of a little bit of a little bit of a little não of a little bit of a little bit of a little bit of vou little bit of a little bit of a aqui, não? E maneira sempre. Eu sei que eu vou a <laughs> Ando a dar esqueça quando tu vier nang a te beber sabugo ah, te sei que meeta batay não com amigo boa ta batendo em momento ita dar uns drinks e e, e porque estou porque cominga a toa meeta beber sabugo mas ah, assim maneira nunca nato no apas entender amigo ai pode vir neryo se for nada tu chi por me te miedo Erkiles miedo de queico me diga se buche me casa nessa não ah porque ta so amigo não mas na bom coço moé ita dar me e não sei só tão vergonha se me julnang apotu enio a mo da pensar e becos nai eu vou ficar aqui. Tu custa assim que boca será. Não é a bom? Não é bom? Não, Arquídez. O que passa entre amigos e Cubo. Lo que passa, o que passa de um descuido. Quanto motiva-se a vida mais difícil? Tendo que tudo o que passa não só me falta. su falta de a atenção. Sua trato é baixa na Ami, após a nossa em caminho de aventura, Cubo. E estava tá, tão... Aventura bonita, tão aca? E me tu que as pessoas vão ficar tão com o pavo, hein? Olha. <risos> em maneira tranquila, compreensivo, em maneira distinta, para poder atender o não? Porque é que aparece a relação entre a mim que eu vou chegar perto de outro. Hm, ia nascer algo bonito entre nós dois. Mas o se trata aqui para quebrar isso, é coisa bonita. Não, não, não, não, Ducho, não. Escuta, escuta, escuta, escuta Ducho. Não sei. Vai, sente aqui, vai se na palová. Vai se na palová. Para que vai ter cura comigo E não te abrocar nem chegar, não só se naquilo. E não te andar levo hora aqui Ducho. E tenho, tenho. E botar corda coita. Dibundia, mesmo quito sente que coava. Amigo, minha decidir ter espaço de tempo de expressar nossa mordença por aqui. Hmm? Por favor, por é que você pedir, difícil é tipo um é, é, é, é. de cheiro. Não não, não, não, não, não, não, songe, não Não Não Não Não Não Não é. Não Não Não Não a Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não não tem nada, não? Ei, Ei sim, si, si. uh, escuta, escuta, não. Aqui escuta. Epa, sim, sim, sim. Assim que eu vou, Papi, algo, si, si. Ei, não? algo? Sim, sim. Não. Me quer saco? sim, vou mandar botar minha amiga que Ah, botar Aí sim, botar minha amiga que não? sim. Que a roupa Vir, amigos, o Sirema, casa, não, não, não, não. diga também não de fazer as que há, você tem de fazer também a Não, não, não, não não não, na primeira que te tratei aqui não, é a... o, sim sim, então para ver ems não? balu bidá kunos tinha aí para baí, mas agora me dá não te vai não ver do chita, me dá mesmo me só um cá menos da mola, viu? não baia então, o não você me um jockey de forma inteira, bom, sempre é para mim te o baia não não Aqui não, é nosso, é se se se bom bom não tarda de levar Me mas espera que não trabalhou para o outro na Eva, né? porque não, é que é saca porque a minha cabeça bom. mas é seguro que o outro mês tem, há no final de reserva. já? há o outro dia é muito casado a vista. por que tá? não não não vai? não não eu chego a laboratórios na Bom bom, sim. Como vai? Como vai, mãe? está bom. como vai? de Sim, mas tu computadora, a internet. um Mas que um e-mail? Não tem mas eu nunca Ah, sim, que não Não visa de Conan, Não, não, não. o motivo exato de Conan, pero se sí, na vista pronto na vai ser zero, zero. pronto sim sí. me aqui ser sí, não nada nada é me é ai, não que que ah, tá, sim. sim sim mas não está ainda meu amigo lá para ser reconhecido não está lá já três anos passa já no um. Que que mais mais que t -t -t mas ainda tem oportunidade de conhecer o namorado. E por Sim, sim, sim. Me está que me É Não, não, não, não, pouco. Tem é grande. Você não é Tem Se não, paciente, não. luta para pai não me você tem que cuidar esse que só não Sim, só já chega o tempo, mas vou peixe Já vamos estudar, então... não estávamos, estou de volta, ainda pouco. Porque me sentir eu vou uma mamã na altura, ali para a sua vida. Você ver cuidar, vamos, vai? Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos. Tá, vamos, tranquilo, like you mas ver o que ter dinheiro, mas tem que É que ter mais tanto comigo. Outro ponto, esse mundo é que tem que ter um caminho, anda e anda, anda e anda, anda e anda, anda e anda, anda e anda, anda e anda, anda e e anda, anda e anda, anda e anda, anda e anda, anda e anda, anda e anda e anda e anda e anda e anda e que e anda e anda e anda que anda e anda e anda eba eba eba eba eba eba eba vai o vai vai vai a Magic vai a a Magic vamos lá vamos não, não, Não, boa, à... Se, olha... 정도... não, não, não, não, não, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, não no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, não no, no, no, no, no, não no, no, no, no, no, no, no, no, não. não.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 Ai, ai, ai, ai, não, que mui, me aqui nada, não. está 2 4 Ai, ai, ai, ai, ai. não, me sou. Drenta, por aí, Mas como nerviosa assim aqui? cara que a que eu não? Ella llamó a mi también y que está que no me regla cuenta conmigo, ¿qué tal amiga? ¡No me digas! ¿Qué es lo que hace? abre? ay, ay! ¡Amigo! ¡Un cosmo! ¡Está ¡Qué es lo que me presenta que nada presenta aquí, nada, ¿no? Me está limpiando, ¿no? Me pido licor seis está limpiando barrio. ¡Santísima la Virgen! ¡Agué, ah, si me a jugar de un paño, Pero menos mal, quiero irme a un teto. ¡No! ¡Ey! ¡Pero vengo aquí! Yo, ¡Me miraba, voy. ¡No puedo estar! ¡Ay, te mire aquí! Yo também cansando de ter essa máquina que brilho de pote vai ser aqui. Pessoal de casa me minha mente, mas vai fundo a água com um brilho de pote vai ser novo no meu pé. Que lastro! Pinte florinhas que você tem no meu portão. Eu não vou avisar francamente em pé com os cozinores. O seu brilho de pote vai ser feio na mancharia. Para o dia da conta pode ver o seu uso, hein? Braco, eu te respondo. Sim. Ai, batimento na porta. Vem a Batimento na porta. vai abrir a boca. Ai sim, amiga, me ama. É como que todo mundo me encaixa com a roupa! Ah, sim! Sí, eu só tenho filha do país e chega! Mas eu vou espantar! Eu vou botar! Como é que vai? Boa noite, boa noite! É senhora de casa, hein? Eh? Não, não tem. Ela sai. De parte de quem? Você onde ela vai? Oh! De casa aqui se cortou outra grande paixinha. Não tem ideia. Você hora ora tá bem tampouco? Ai, Deus! Merece que, senhora? Como que não soube ver um isla que nada nada também não ora é tão pouco difícil para visa. Tem aqui Cora tei. Oh, mas não pode em casa. Bola de para mesa. Wait a moment, <laughs> Cora, amiga, there's somebody outside for you. She looks like devil, devil. <laughs> Ya. Tá, bom, apa que a na telefone agora, Sim, me mesmo em persona. Mas busca Back, back, back, back, busca passar. é fácil Eric, Ei, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back. você para botar motivo não, na carrinho que está em casa não tem mais. Eu não tenho tempo nada motivo sem Ei, um ver mais. Antes de a ver com a hora que acaba de Que essa borra aqui? Eita aqui, hora o vai o vai o co também, também, o Bogus terno, ter que está casa, muito mais grande que senhora, a caminha de ruídos. A vai sim. A mim a Bo amigo. orgulho não, jamais e nunca pensa para dentro com casa, que você está su tata, nunca de minha vida uma pensa de um o e agora eu estou sem solidário. Eu estou Austrália, Hong Kong, Lugano. Você está buscando a minha né? <laughs> amiga? Amiga, né? eu estou Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu Eu Eu Eu Eu até tronto sacatronto. Puito na porção de prima puta. Ei, hey, vai me visar um gosmo, mulher. Mas você não conseguiu. Me tem bom amo para Passou, me gostei. Não, um okay? ah, me gostei. Passou, me Ando para me pensar, né? vou dar um bocado. nota, ela que nunca mais tampouco. Vai começar a vir a realidade. Ok? Deve, vou de ver. Tá, deve, vou de Tá, pensei. Ah, o homem está comprando. Vou de esse Estúpido, vou de ver. Foi agora, me estimé. Me demonstrar. Imbecil. Ai, não Ele, por mira muito a boa, vou passar. Vou me dar Ai, não. não, não, não. Mamu, é, tá aqui, tá bom problema. Ah, bom dia, seguro que tá bom, um me pedir não dá o vou, com ele. Uaco, vou banhar bom banhar. Puire bom de em que não go fast. vou mandar para mim me Ok? Ah. Um aqui. Ah, ah. É de bom, o de na bom, ah, tamisa, quem casa. Um dia como eu pensei assim, como eu a fiança, é muito melhor que eu me nenhum outro motivo. A minha senhora so e, e me a casa me Você casa. feliz. Sem compromisso, de um não? A não vou falar, não vou é falar, não por Se você não você Fastioso! Ridículo! Mas a mira que a Não pode ver. Então, meu chomo, mira favor, mal bom limpia. Anda quero dar o Não é né? Mova tu encara bu, sabe? E com essa muito E me que me com tu santo dia agora? E por favor. E por favor. Não moeilijk me geislamme workie, porém de que é tá bom, outra né? uh companhia. -huh. e e, como com namorada, me senti de me chamar e obrigada de papo, como... eu vou ler com minha aventura. Ó. e tem uma coisa que nos luvir, acelerar, e, por, e depois nós como o dois ok? ai foi, agora. de como para aí? para o homem para passando, Leslie, ele tem que então nos temos que para explicação, ok? Ei hey, amiga, vá hey, na câmara que é frustra na aqui, vá. Ei, tchaca, vou parar, não, parar não, patente não para, na, para, na, para na. Se de verdade você quer corar com amiga no papo, cuida patente não. Porque se tu vai falar de mim é com água não é que o homem que tem, ei. Hey? Como é in ini? Como é mes tchaca? Não é ini. me quer corar como a minha amiga, mira que ini, que dó se nem mes costa se outro. Co mira que nada com plaplé, hairstyle. incrível, você nunca me mira assim aqui, sim, a que não, sou que de sim, com sim, ah sim não, não diz que não mesmo tá, mesmo sabe? o uhum. é único amor de minha vida duzentos e se tu fiel não é bom aqui. tá bom tá ah, mesmo não não dúvida, não não não não não não não não não custa de unidade, mas tem nem. Mas eu quero ficar ali. E você não me repara. O senhor uma machadinha. O senhor uma cama e vira uma Bota em dito e em verde, o lambda. Um frio, um cair. Vamos, mira aqui, ó… que manda, é eh, chance de ir mais o tamanho de um esquema Sim, sí, provavelmente. Ai, a base é a senhora. Mm. Mira, ele dá uma cura bonita. né, não Não é, não bom. Não dá uma bonita. Ai, Se dá um pique assim, não? Eu não posso fazer nada para bom bom. a papa, espera que está comendo a comendo para a Eu Eu não Papo sim, me tin um noticiante que desacredita. Ai no, não, não espanta me, não. Ai, ai, <laughs> não, doctor. fui. Bom apesar de que me um doutor su so falta tampoco, não? Eu assim me digo que é da minha, não? Notava o ferdriet. Deixa-me. De do lá me dê que doutor visa. Sim. Silvia, não sei como que irá bomman a trovo. KIKO! <risos> não sei, <sim. risos> não cu... sei, não sei, não sei. com o epotreacão com essa cadeira tremerdinha, te mostrar um com cu... o... o mamã tá pegando hop e malu. Uau, ela pega malu? Sim, roupa. A ver, pega. guerra não ela é Você sabe, não? É hospital que te macha maltrato. Eu estou em Quebec. Doctor, a minha simpogaia. É o hospital que está tratando no bom mês. e de mil maravilhas. Bom, bom, bom, bom, nenhum problema. Ah, tá? tá? atrás de tomar bom Costumam a reclamar comida? Tá tratando mal? Ah. O está atrás. Bom, o que é passa? costumam a a atrás. Está tudo bem, está bem, está bem. O passa um a caca. Está ganha, está ganha, zuster. Está essa, porque eu sou uma do que disse Basta! Basta! dá não? Amanhã que Deus quer, me outro departamento. Me traz em departamento de renda. Ai, ducha, comigo? Para quanto tempo, Para sempre. Como que Obrigada, Deus. A minha vai é amanhã, Josque Zuster. Você está aqui? Você está você está Então você Não, não, não, não. não, não. não. não. Não, Não, eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está se você Ai, aqui. Eu não sei se você não se você que você aqui. não sei se aqui. Eu não me se você está aqui. Eu não Eu sei aqui. aqui. Minha cabeça! Minha cabeça, oh, é ela, ela Quanto Quanto for, bamba, quanto for bamba, <coughs> Ai. Esta, vai, não Isso é minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça, é, espada, ai, ai minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça. Nós, nós, não está de outro carro. Não Outro Sim, não está passando de outro Não, pero doctor, agora não nem é me comigo. me não está é si, mi? Sim, assim, mas sim, sim, pero, ai. lo que é a sobra de boca cabeça aqui, bom, bo bo bo <coughs> queda, bom, Ai, me não que abu. com mi ando que no porto, Ai, minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça! Não, não, consigo passar por outro não, não, cabeça, vamos estar contentos não, com não, não, não, Aham, fica bem, fica bem Fica bem, fica Ok, tá bem. Assim, <laughs> ah, sí, não. a pouco conheço, pastor. Um, pouco a pouco, sim. Sí. Doutor, sim. Mm. Mãe, sou paciente aqui, não. Doutor, Sim, sí, sí. uh -huh. me de passo, um Ahá. Bom. Pouco a pouco conheço, pastor. Pouco a pouco para poco... nada passei para mim. Mm. Quanto duro doce, quanto duro doce. Tem ne duro. Assim, mm. ah, sí, não. Sim, sim. Ahá. Jesus, sim. Pastor, lide para mim, pastor. Lide sí. para mim, pastor o que o que né? que o que o que que o que o que que que que que um o o Doctor, um party or something. de don't go to Sim, doctor, doctor. No, problema. no, é no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, não no, no, no, no, no, no, no, Não, não, não. Não, não, não. Não, não no, no, no, no, no, no, Não, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Não no, Não no, Mas tem que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, não mas <Provost y archa> vai no, no, no comida no, mmh. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, nada, para nada não, não, mesmo, não se me saca por trás que trobe. Mm. Mestre me se saca por trás que trobe. Mire aqui. Já! Ah, Sua garganta, essa turma se vai hinchar. <risos> Debal! Mm. Esta bala... uma uma pergunta, não? Que a minha bem saca por trás? pegar com intensa Intensive Care? Não. Caramba! Se si, não, não? Vale a não potra, que vai se saca por trás? Vai ter de Intensive Care. Ou seja, não? O um, homem tá comprando, então você não quer que a película de balde. Maradinha para você que no Santo dos Bairros no lugar para acabar. Ai, cabeça, cabeça. É malo. Eu te pedi eu te silencio, por favor, minha cabeça está mordendo... Eh... Ah, mire aqui, senhora, não se senhora. Senhora, mire aqui, me também tá dedicando uma bonita canção para a senhora sua cabeça morderona. Bom? Uau, senhora. E também tá de parte de... É Mop aqui? É hambara aqui? E algo de ninguém? Estou em dúvida. que passou aqui? <risos> uau, uau. Mira senhora, eu estou pensando aqui. Tá! Queda quieto, não? Ah! Aí está, me está com um lochi, hospital. Map de mim vai sair, não? E feira de mim punta, não? Me está vai advertir o governo, aí tem uma medida contra o abuso não e o qual não está assim mm. na, na me palu, não incami que me não tem que me pariawa não tem que me não não y ahora y ahora y ahora la comida de Nantobo mitazona chabla chabla chabla bla bla bla bla eso eso eso otra otra otra consigue ahora también consigue ahora también caramba te que falta porque es cambiante vamos Cansam, senhora, que para mim move. que que não? dia não? Sim, principalmente com mas, minha canção. que barbaridade na qual a canta? Tem sentido? Não é de verdade, tem wow, algo que me que verdade. não não me de maneira eu eu amizade aqui eu não Vamos se tipo em paz ai não. não, eu a esperança cava. E dia onde está chegando, Lone? E, me cava, então eu pouco de não, não, não, tanto. Ei, não, não, se sí, você <lugme> está pensando que de tá não vai perder tempo, Não, não, não, não, não, não, isto vai na enemiga um homem tipo aqui. aí O um tipo aqui. Hum? tem batata. me tem chest. Mira aqui me body aqui. É não? não Um cozinho tipo. não, para vocês informação não, tem tão coisa duas não come um por láge. A não A base para um tem, net me estava tão mób de erste classe eu com de Drume, e arriba a da Maria com de dinheiro de Drumey, Maria cana passa. Can, cana passa bem onda, não tinha? És <risos> <risos> <risos> eu tenho um por entre não me vou o não. És o nome que eu não Maria com o dinheiro? Ah. E daquele que tem, Trecipe demago coe não muito. Ei, hey, lanche, lanche. Guarda botei uma câmara para bocaba, pa tá entendê? Assim lhe ia para bocaba. Ah, sim, sí, sim, sí, sim, sí, sim, sí, verdade, sí. verdade. Assim lhe ia lanche. Ei, então, é init. Init, init, init. Init. Tu passas o lanche. E tu a enit. é mínimo chance que boa aí, no init. E não luvida, come ti um coebissavo, bom? Hey, mm? E lanche, quando não bisavo, não sei nada mais de papel, outra. Bocão para entender-me bom, hã? Algum ah, sì. Merida para somir um límpido! Me avisavam assim, me dá para doutor ou um especialista, mas eu não escutando, entende? De você Ah, bom. ¿Te quieres por favor, misa mi amiga, por Si por tengo me dan si algo obligame, ay obligame, ahora me da obligada, así así que se tornó, que se vuelve. Mi tebo amiga, mi te cubo tu hora. amiga, ¿voy te quieres por papear lo acua a misi Eric está casa? Sí es muy sabor. Ay amiga, te pensé mismo te pedí bullar mano, yo no te reconoce mis te Mi mis te amo por que me tem que me dar de me me dar uma me me mim,